Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no nosso encontro de hoje, eu vou te trazer mais uma dica para que você possa ter o seu dia mindful. A gente tem falado de respirações, de visualizações criativas, já falei também sobre a sua alimentação, mas você pode caminhar de forma mindful. Porque o caminhar, seja dentro da sua casa, ou seja, no ambiente externo, ou seja, quando você está do elevador para o seu carro, de uma reunião para outra. É um momento em que você pode se conectar com o seu momento presente. Ou seja, se conectar com o seu corpo, com a sua mente, com a sua intenção. E é isso que eu vou trazer para vocês na nossa prática de hoje. Eu vou te dar uma dica para você observar o seu corpo no momento de uma caminhada. Pode ser? Vamos lá? Olá! Então, para a prática de hoje, eu vou te convidar para que você apenas pause e pode ficar em pé. O meu convite é para que você observe o seu corpo e observe o seu equilíbrio neste momento. Então, se conecte com sua respiração, inspire, expire bem profundamente. Faça dois ou três ciclos de respiração. E olhe para um ponto fixo. Pause. E em pé, abra um pouquinho, afaste um pouquinho os seus pés para que você se sinta equilibrado. E observe a distribuição do peso do seu corpo entre os seus pés. Se necessário, dobra um pouquinho a perna direita e sinta aonde que está o peso do seu corpo? Mais nos calcanhares do seu pé, mais na parte da frente do seu pé. E ao inspirar e expirar, reorienta novamente o equilíbrio e distribua o peso do seu corpo nos dois pés. Se necessário, faça a mesma, o mesmo pequeno movimento, dobrando um pouquinho o seu pé esquerdo, sentindo todo o seu peso se movimentando para o lado esquerdo, e ao inspirar e expirar, volte, reequilibre e sinta, inspire e expire tranquilamente, e se você desejar, você pode começar a caminhar lentamente como em câmera lenta, elevando sua perna à direita, colocando o pé lá na frente e observando aonde que está o peso do seu corpo movimentando todo o seu corpo lá para frente, elevando a perna esquerda e, assim, formando um passo. E, se desejar, também, você pode se conectar com a sua respiração. Ao inspirar, eu faço mais um passo. Ao expirar, eu observo o meu equilíbrio e, assim, eu vou caminhando lentamente. Inspire, expire, você pode pausar neste momento ou continuar se você tiver tempo, aumentar o ritmo da sua caminhada e assim ter também essa prática integrada no seu dia ao se direcionar para os seus momentos, para os seus encontros, reuniões, para a sua casa.